Ministros querem trégua de Lula em falas contra Moro. Vamos atualizar os assuntos que estão sendo ventilados hoje no Brasil. Ministros querem trégua de Lula em falas contra Moro. Na avaliação de interlocutores próximos do presidente, Lula tem mais a perder do que a ganhar com essa discussão. Esses são os assuntos que mais estão sendo ventilados hoje no Brasil. MST interdita a entrada de Palmares 2 em Parauapebas para fazer reivindicações. Depevati pode voltar a ser cobrado dos motoristas a partir de 2024. Irmãos Wesley e Joe Wesley Batista envolvidos em Grampo na gestão Temer integram comitiva de Lula na viagem à China. Movimento social e sindicatos protestam na Avenida Paulista contra juros altos no país. Lula pretende subsidiar parte do piso da enfermagem para as Santas Casas. Após queda do diesel, o preço da gasolina pode ser reduzido em breve, disse o da Petrobras. Uma notícia boa. O presidente do Banco Central continua na mira do presidente Lula, que diz o seguinte, o presidente do Banco Central não cumpre a lei, o Senado precisa cuidar dele. Lira e Pacheco parecem estar travando uma espécie de conflito político. Poder 360 publicou o seguinte, Pacheco propõe regra para impeachment que tira poder de Lira. Lira diz que Câmara pode driblar decisão do STF sobre MPs. A CNN ventilou o seguinte assunto. O ex-integrante do PCC delatou o plano de facção para ataque contra Sérgio Moro. A Polícia Federal prende nove suspeitos que planejavam mandar Moro e outros agentes públicos dessa para uma melhor. E ainda nas falas de Lula, ele disse que na cadeia só pensava em fulgando Moro e se vingar dessa gente. Flávio Dino diz que é mau-caratismo relacionar Lula às ameaças feitas a Sérgio Moro. E no âmbito internacional, o que está por trás da aliança entre China e Rússia, publicou o G1. A Coreia do Norte diz ter testado drone submarino de ataque n**** capaz de provocar tsunami. E a Coreia do Sul construirá o maior centro de chips do mundo com investimento de 230 bilhões da Samsung. A revista Galileu fez uma publicação cujo título é esse, A História do Homem que Se Mantém Vivo por uma máquina há 70 anos.